O AgroLink tem a honra e o prazer de receber o senhor Odacil Hanzi, que é o homenageado dessa edição da Bahia Farm Show. Por um motivo muito válido, muito bonito, que são os seus 37 anos de atuação aqui na região. É uma história, né, senhor Odacil? Realmente é um prazer estar falando aqui para o AgroLink. E são 37 anos, que vai se completar exatamente no dia 3 de julho, agora, daqui a poucos dias, né? Eu cheguei aqui no dia 13 de julho de 80, né? tinha 26 anos e meio, tinha uma filhinha de 11 meses. Aí comecei a construir a minha história, debaixo de lona, como os pioneiros, né? acesso difícil, não tínhamos energia elétrica, buscávamos águas a 25 anos de distância, banho bem tomado mesmo, era só no dia que lá no rio buscar água, que tinha que durar a semana toda, ainda aproveitava para lavar a roupa, era eu e o meu sócio, ele com um menino de 20 anos, eu 26 e meio, é? e ali a gente começou a criar a nossa, a nossa identidade com o Oeste. E quando eu cheguei aqui, é, um mês antes de, é, aliás, no 13 de julho, é, foi um ano depois que a gente veio com a mudança, porque naquele período ali foi de, aqui a terra era de miréis de terra, então não tinha, escrito, não tinha hectares, não é? era um documento do tempo do império, não é? Então, foi aquela dificuldade muito grande para a gente conseguir o documento, que era a escritura pública, que saiu em dezembro de 80, o registro em 81. E começamos o nosso primeiro plantio em outubro de 81. Então, são 36 anos de plantio ininterruptos aqui na Bahia. Que interessante. Naquela época, o que o senhor plantava? A gente, como todo pioneiro, começamos com arroz. Foram 180 hectares. No segundo ano, que foi a safra, 82, 83, nós plantamos 80 hectares de soja e 300 de arroz. E começamos devagarinho, né, pé no chão, fazendo nossa história. E como é que é a emoção agora de ver o que era naquele tempo e toda essa tecnologia que se tem à disposição para produzir hoje? Ah, é uma transformação imensa de grande, né? É, na época, a gente tinha é, plantadeiras pequenas, né? De arrasto e, e o, o adubo ainda vinha em saco de 50 quilos, né? É, não dá nem para comparar, né? Há 36 anos atrás, o que acontecia dando de uma lavoura e o que acontece hoje? A tecnologia, as máquinas ficaram muito gigantes, muito potentes. Plantadeiras hoje de 50 linhas, quando as máquinas que nós tínhamos eram no máximo 7 linhas, né? Então, isso favorece, porque aqui nós temos a planície. Nossas terras são muito planas. Não é? Então, isso que essa tecno, alta tecnologia a gente emprega aqui na, na Bahia, porque o terreno favorece. Então, isso dá produção, dá produtividade. É? A gente desenvolve rapidamente nossos trabalhos lá no campo. Mas a diferença lá de 80 agora para 2017 é uma transformação. É, a gente fica até emocionado é? de lembrar o barraco de lona, e hoje a situação em que a gente se encontra. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito bonito também o um momento em que o senhor chamou a sua família para receber a sua placa comemorativa junto, né? Eu percebi que o senhor estava emocionado também. Conta como é que foi aquele momento ali. Veja bem, a gente, a, nós temos a consciência que não somos eternos. Nós somos aqui meros passageiros, né? Nesse universo. E então a gente tem que deixar algo, algo saudável, concreto. Para a nossa, a nossos herdeiros, nossa família, nossos sucessores. E eu fiz como a gente começou lá atrás, é, com, em três: né? o único casado era eu, com 26 anos e meio, o outro sócio tinha 24 e o outro tinha 20. Né? Então é, eles, eram, eles eram solteiros. Pois todo mundo tem família e, e eu fiz questão de convidar o, um sobrinho, filho de um sócio, a, a menina, a, que é o Leonardo, ele é engenheiro civil. A Camila, que é até a minha afiliada é filha do outro só do Alceu, e a minha filha, que é arquiteta, que é... Né? Então, é a nova geração assumindo os nossos negócios, porque os três trabalham já com a gente. Temos mais dois sobrinhos que também estão no, no processo produtivo, e o meu genro que é agrônomo, também está junto com a gente. Então, nós já temos seis sucessores trabalhando com a gente no dia a dia, preparando eles para, em breve, realmente assumir todos os negócios da família. Muito bem. Muito bonita a história. Obrigado por compartilhar com o nosso público do AgroLink. Tá, obrigado, estou à disposição. E lá se vai há 37 anos de Bahia. Mas estou feliz. Parabéns. Obrigado.